Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho. Vim trazer uma dica para vocês hoje, rapidinha, tá bom? Que é o seguinte, é, tem uma ferramenta nova aí no mercado que foi lançada há pouquíssimo tempo, que é para você aumentar o número de seguidores no seu Instagram. Ó, ah, pra que que é isso? tá? Bom, acabei de lançar um projeto novo, seja de delivery de comida, seja um perfil de marketing digital, seja alguém que é influenciador digital, ou seja, qualquer um. Quando alguém chega no seu perfil, a primeira coisa que a pessoa olha ali assim, é a quantidade de seguidores, tá? Então, assim, se você tiver pouco seguidor, você não passa credibilidade nem autoridade. Tá? Cara, mas qual a importância disso? Porque, infelizmente, as pessoas, às vezes, para seguir, elas esperam que outras tenham seguido antes. Tá? Isso é prova social, tá? Tipo, ah, é, pô, se ninguém segue esse cara, de repente esse cara não é muito legal, esse cara não tem um conteúdo muito interessante. A pessoa chega e, e, e não fica, né? Você não consegue ter a retenção dessa pessoa, né? Ou o engajamento. Então, assim, você compra os seguidores inicialmente, tá? Ao. Existe muito há muito tempo se vende seguidor, só que assim pega mal quando você chega no perfil de alguém e seguidores são seguidor iraquiano, indiano, americano. Ou seja, você vê que perfil da pessoa foi com foi um seguidor comprado. Então, esses seguidores, qual é a vantagem? Primeira vantagem, seguidor brasileiro, tá? Segunda vantagem, a forma de compra, tá? Você tem sete dias de garantia que é pela, pela Monetize. Deixa eu botar aqui. Ó. A Monetize é a segunda, uma plataforma de de meio de pagamento do Brasil, então super confiável, se por acaso você comprar e não der certo, que eu duvido você vai ter 7 dias aí para receber seu pagamento, o dinheiro fica retido, tá? então você pode solicitar a devolução, tá? Você tem seguidor é brasileiro, 94% de acerto, eles entregam até 3 horas, tá? os seguidores você não precisa é, dar senha, tá? Ou seja, tem muita gente aí que compra seguidor e vai deixar a senha na mão de alguém daqui a pouco vai ver, nego hackei e, e rouba o perfil, essas coisas que acontecem infelizmente, tá? E os preços são ótimos aqui, ó, 500 seguidores, 50 reais, super acessível, 1.000 seguidores, 83, 2.000 seguidores, 166, 3.000 seguidores, 249, 5.000 seguidores, mil tá? seguidores, aqui estão os planos, vai depender. Ah, mas 10 mil seguidores é muita coisa, gente, isso aqui, a partir do momento que você tem 10 mil seguidores, você libera aquela ferramenta e arrasta para cima. Isso aí é não tem preço, porque você começa a, a ter como fazer áudios e conduzir a pessoa para o teu perfil, para o teu site, para a tua loja, tá? Tá todo mundo em casa agora, tá? Então, assim, ter um Instagram forte é fundamental. E às vezes as pessoas estão querendo crescer, estão precisando de velocidade e não estão conseguindo. E se você ficar ali, segue, segue, segue, segue, você pode ser bloqueado, tá? Você tem que seguir aquela regra de 40 por hora. Só que às vezes você tá, pô, tá montando uma. um delivery. A pessoa só vai comprar contigo né, uma pizzaria, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Chega lá na pizzaria, tem 30 seguidores. Cara, quem é que vai comprar uma pizza de um, de, um, de um Instagram de uma pizzaria que só tem 20, 30 seguidores? 200 seguidores, então tu já compra logo esses seguidores, um investimento, quando a pessoa olha ali e fala, caramba, tem uma galera seguindo pouco tempo, pô, essa pizza deve ser boa. Então aí a pessoa vai te segue começa a fazer o pedido e a partir daí você caminha com as próprias pernas, tá? Eu não tô dizendo assim que os seguidores que você comprar vão engajar, porque às vezes eles são brasileiros, isso já é metade do caminho dado, tá? Que você vai passar autoridade para as pessoas. Mas a partir do momento que você tiver um, um perfil com muitos seguidores, gera conteúdo de qualidade, Tiver um produto ou serviço de qualidade, cara, é consequência, tá? Quem me indicou isso aqui foi um top, um top afiliado. É, os top afiliados costumam é, é, indicar isso, tá? Tipo, ó, começa um perfil, bota, é, é, compra seguidor, só pra você passar a autoridade, a partir do momento que você começar a botar conteúdo, o negócio vai caminhando sozinho. Então, eu tô trazendo essa, aqui, essa dica pra vocês, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo do site oficial. Cara, não comprem esses sites obscuros aí que tem na internet, de repente até o preço é mais barato, mas você pode perder o perfil, né? É, não compre em Mercado Livre, o Alixir, esses lugares assim, porque você não sabe o que você está comprando. Compra numa ferramenta tipo essa aqui que eu vou deixar, que, que tem a monetize por trás, tá? Porque aí você tem a garantia de uma grande plataforma que está é, trazendo segurança aí para o teu pagamento, para o teu número de cartão de crédito, tá bom? E qualquer coisa você solicita a devolução, tá? Mas eu duvido, porque, cara, o meu deu é tudo certinho, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo. Tá, tem muita gente fazendo isso, não fica achando que isso aí é, é errado, porque é, você está comprando meramente seguidores para o teu perfil para passar autoridade. Tá? O, isso aí é para você dar só o arranque, tá? é só a ignição. A partir do momento que você gerar conteúdo e, e, e gerar valor para o teu cliente com, com conteúdo de qualidade, o teu perfil naturalmente vai, ter, é, vai, ter, vai caminhar sozinho. Tá? E não cara besteira, eu já, fui, já fiz muito isso. De começar a perfil, ficar seguindo a galera, ficar seguindo, seguindo, porque tu toma bloqueio, às vezes tu perde aí três, três dias, né? você fica preso aí para não poder seguir a galera e, e você tem que crescer de alguma forma o teu perfil, tá bom? É, eu recomendo justamente isso. É, autoridade com seguidor pode ser comprado inicialmente, depois os seguidores vêm. Conteúdo de qualidade, tá bom? E frequência, tá bom? São as três dicas que eu dou aí para vocês. É, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, também deixa o dislike aí, tá bom? É, esquece de seguir o canal, que eu estou trazendo várias dicas. Estou retomando aí, que eu dei uma, uma época que eu fiquei um pouquinho parado. Estava levando com os projetos. E se tiver alguma dúvida, deixa um comentário. E é assim que eu puder eu respondo. Eu sempre respondo todos os comentários, tá bom? É isso aí, gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.